Boa noite. Boa noite, meus amigos e minhas amigas do Face e da rede social, como todo. Eu gostaria de passar para vocês nesta noite, nessa, nesta sexta-feira feriado, de que é, ontem foi com muita gratificação que recebi 22 trabalhos de conclusão de curso, de monografias depositadas pelos alunos acadêmicos, alunos concluintes do curso de Direito da Faculdade de Ciências de Timbaúba, Pernambuco, o qual sou coordenador e professor. Estou recebendo né, esta missão de presidir 22 bancas examinadoras, que os alunos farão as, os seus, a sua sustentação oral, a sua defesa de monografia, para a obtenção do grau de bacharel em Direito. Então está marcada essa jornada acadêmica que será realizada nos dias 18, 19 e 20, ou seja, segunda, terça e quarta. Vamos ter que fazer uma verdadeira, um verdadeiro mutirão acadêmico com os professores da banca. Vamos começar às 17 horas, uma ordem cronológica, uma ordem também de chegada, e numa média de 7 a 8 defesas de monografia por noite. Então, será um momento muito importante. A Faculdade de Ciência de Embaú, curso de Direito, graças a Deus, está alcançando um patamar muito elevado, onde pela primeira vez, praticamente, é, na sua totalidade os, os alunos estão concluindo as suas monografias em tempo hábil e, e para mim é uma grande uma grande vamos dizer assim honra de, de presidir né de ter escolhido pelos alunos porque eu, eu entendo que uma orientação acadêmica de um trabalho de conclusão de curso que é uma monografia do ponto de vista vamos dizer assim é de iniciação científica né não se exige um grau como, por exemplo, se fosse uma pós-graduação ou nível de especialização do mestrado, e muito menos de uma tese de doutorado. Mas a, a defesa da monografia de um trabalho de iniciação científica é o coroamento do trabalho durante os dez semestres, durante cinco anos, e não é fácil. Não é fácil porque o aluno, na cabeça dele, está, vamos dizer assim, o um futuro egresso: o que é que o mercado, quer que, como é que eu vou me comportar no mercado os concursos públicos, o exame de ordem e tudo mais, a perspectiva do investimento feito por ele, feito pela família. Então, a pressão psicológica muito grande. E fora, lógico, as despesas, né? As despesas, vamos dizer assim, é de praxe, despesas de formatura, de colação de grau, de festa é, dos concluintes. Então, não é fácil. Mas ontem, graças a Deus, recebei... 22 alunos, os quais estamos presidindo essas bancas examinadoras e, se Deus quiser, será um grande sucesso né, para a vida futura profissional desses acadêmicos de direito. Então, é muito importante né, a gente registrar isso, que ontem, na faceta, foi uma verdadeira festa acadêmica, onde os alunos literalmente invadiram a sala da coordenação em bom sentido e depositaram né, requereram as suas defesas, que estão marcadas, repito, para o dia 18, 19 e 20, na faceta. Será uma jornada, vamos dizer assim, acadêmica do mais, do mais alto nível, né, do mais alto nível. E os alunos estão preparados, sim, os meus orientandos. Eu sempre costumo, costumo dizer na sala de aula é que o orientador ele tem tem que ter uma responsabilidade acadêmica com o aluno, ajudá-lo, no sentido dele escrever, pesquisar e fazer um, uma boa monografia. E é lógico, uma, uma, certa vez, eu disse na sala de aula, eu disse, eu não sou Daniel, mas quando eu, quando eu oriento o aluno, quando eu presido uma banca, eu imito ele, se possível, eu arranco ele lá das covas dos leões e defendo né, o trabalho do aluno, porque nós, orientadores, sentimos responsáveis. Aqueles que não sentem responsáveis pelo aluno, é melhor não ser orientador, né, não ter essa tarefa, né, porque nós temos, é um, um momento ímpar, né, é o fechamento do curso, né, a conclusão do curso, é um, é um trabalho fundamental que ele... Que, ele, que representa cinco anos, minha gente, de batalha, de luta. Então vai ser um momento muito importante. Até convido os alunos dos outros semestres, vamos reservar uma sala especial, inclusive com um parlatório, para a defesa das monografias, que serão, repito, a partir das 17 horas, dos dias 18, 19 e 20. Será uma jornada acadêmica, vamos dizer assim, imperdível. Quero aqui registrar a presença dos, dos amigos e amigas do Face, né? Geel Guerra, Jeane Almeida, Aluna Nelise, Prudêncio, Laís, Isoneire, é, também Letícia Magna, Kelvin, Francisca Gonçalves. Então, vários, vários alunos e várias pessoas entraram aqui, vários amigos do, da rede social entraram neste, do, nesta sexta-feira à noite. Então é isso, minha gente. Registrar que nós estamos já organizando, já estou catalogando toda a, a cronologia da defesa das respectivas bancas né, e sustentação oral de cada acadêmico. Então, repito, né, o, a, a banca vai ser instalada, presidida, são 22 bancas presididas por mim, acompanhado pelos professores da, é, da Facete, ora professores convidados é, de, de, de várias turmas e várias disciplinas que serão repetidas a mesma banca a banca da segunda vai até o final sustentando sete e oito é, julgando sete e oito trabalhos na terça-feira a mesma coisa né com outros professores na quarta com os outros professores cada um é, vai vai julgar de acordo com a sua consciência e vamos até o final. Vamos começar às 17 horas e não tem hora para terminar. São 7 e 8 e média alunos por noite. né Será um momento muito importante da Faculdade de Ciência de Tembaúba, do curso de Direito, minha gente. Quero também aqui registrar a gente. Já disse que bom, que bom, fico feliz que tudo dê certo e eles, boa sorte a todos. Muito bem, obrigado, Jane. E deixo já os meus parabéns Paulo Henrique Cabral também entrou, né? O meu sobrinho lá de Brasília. Paulo Henrique, boa noite. Então, é isso, minha gente. É, ontem foi um momento muito importante, um momento em que a vida acadêmica vai ser coroada por defesa de monografia, repito, não é fácil. Né? O, o, nós temos um problema, vamos dizer assim, de oratória. Né? Nós mesmo, quando éramos jovens, a gente tinha dificuldade de vamos dizer assim, de, de falar em público, e principalmente, não tem, não tem jeito. Mesmo que você tenha uma preparação, na hora de você defender uma monografia, um trabalho acadêmico perante uma banca, há um, uma certa adrenalina. Mas é importante. É importante saber porque é um momento importante da, da vida de todos, né? Que vai, vai concluir com chave de ouro, vamos dizer assim, o, o curso, né? um curso longo, de dez semestres, cinco anos, e eles, são, eles terão lá a oportunidade de, de, vamos dizer assim, de demonstrar os seus conhecimentos adquiridos durante os cinco anos, quando da apresentação de seus trabalhos de conclusão de curso. Então, é isso, gente. Vai ser um momento muito importante para todos nós que fazemos, vamos dizer assim, a comunidade universitária, a comunidade acadêmica. Então, Passando esse recado importante da, da sustentação oral e das defesas que serão realizadas no dia 18, 19 e 20, quero avisar os meus amigos e minhas amigas, eu estou de volta para a semana do Delega na próxima segunda-feira, né? responsável por sete cidades e vou passar uma semana lá e volto no dia 18, já voltando já para né, para essas defesas de monografia da faculdade. Então, é da é da vida prática, né, a vida prática que eu escolhi como delegado de carreira, a sala de aula, a coordenação de curso, a presidir as bancas examinadoras na sustentação oral dos trabalhos de conclusão de curso das monografias dos alunos concluintes do curso de Direito. Então, é muito importante isso e fico muito satisfeito em, em, em os alunos me escolherem para ser para serem seus orientadores. E foi um momento muito importante um ontem o depósito. Eu tenho certeza que eles, mesmo essa adrenalina na hora da sustentação oral, eles, eles que fizeram o trabalho, ou seja, é a autoridade principal na, daquela, daquele momento da defesa, porque só ele mesmo que domina o conteúdo, só ele mesmo que sabe que escreveu e tem condições sim de sustentar e, e lograr êxito perante banca julgamento de banca, Examinadora de monografias. Quero registrar também a presença da aluna, da ex-aluna colega Ana Zegas, Kelly, Dene Paulino, Edjane Silva e tantos outros colegas da rede social. Então é isso, minha gente. É, passar para vocês também uma, uma, uma, um assunto que chamou muita atenção nesse feriado no Brasil. Do Brasil dos nossos dias, né? desse Brasil né? do governo golpista, nem se fala mais, não se fala mais de, de protesto, né? não tem mais a dancinha do impeachment, não tem mais o pato da Fiesp, o pato, não tem mais as camisas amarelas, né? não tem mais, vamos dizer assim, a, as panelas como um protesto, tudo está à maravilha, né? Tudo está maravilha. Ou seja, o Brasil, de uma hora para outra, a mídia só queria mesmo derrubar a democracia, só queria mesmo derrubar o governo democrático. E por falar em governo democrático, hoje me surpreendeu a notícia em que o juiz Sérgio Moro foi para uma, uma palestra dentro da Petrobras. Gente, pelo amor de Deus. Preciso que, vamos dizer assim, como diz o ditado popular, cada macaco no seu galho. Não, o poder judiciário, o juiz não pode se alvorecer né, como político, né, dar opinião em política. Vai lá na Petrobras, sabendo que a Petrobras é parte, quem já se viu isso, gente, no Brasil? Que, tipo, que processo legal é este que está acontecendo no Brasil? Estão rasgando a Constituição? Como é que um juiz está julgando a, os problemas da Petrobras e vai lá dentro da Petrobras, da palestra, né, sugerir, opinar, né, de uma forma extremamente inconsequente, e falar em consequência, gente, pelo amor de Deus, o, pré, o grande problema da Petrobras, né, a corrupção sempre existiu. Mas o que chamou a atenção, o que estava chamando a atenção hoje da, né, das notícias verdadeiras, e não da, da, das notícias da Globo e Companhia, né, que mente, né, que está fazendo a cabeça do povo, mais uma vez, que a Petrobras, gente, é, foi pedido um ressarcimento de 38 bilhões por causa do, das práticas de corrupção. E só foi ressarcida, foi provado só, vamos dizer assim, ressarcido 1 bilhão e 400 milhões de reais, ou seja, insignificante, diante do, do grande prejuízo né, da, da privatização das ações da, da Petrobras. O problema do, do, de, da desvalorização da Petrobras, que chega a 112 bilhões do prejuízo anual de 40 bilhões diante né, desse lava-jato, né, destruindo uma das maiores empresas que representou hoje uma queda de 2,5% do PIB, né, que trouxe, vamos dizer assim, no, no mercado em, direto e indireto, né, no, no, na cadeia produtiva da, da Petrobras, né, porque tem várias empresas terceirizadas, etc. Um prejuízo de desemprego de 2 milhões de reais. Eu pergunto a você, fazendo um saldo contábil para o Brasil, não, não foi bom. Não foi bom. O Lava Jato só trouxe mesmo a destruição da Petrobras, a privatização. E observando que toda essa crise da Petrobras existiu e começou a existir quando... E nunca, e nunca você viu um noticiário na televisão, da grande mídia, né? dos, dos, das grandes revistas, dos grandes jornais, que faz a cabeça né, de algumas pessoas, né? dos incautos... Nunca se viu, nunca se viu dentro da, da, do noticiário em dizer, e foi no início do governo Dilma, que o petróleo custava um barril, o, o barril custava 140 dólares e hoje o barril custa 30 dólares, minha gente. Justamente na época que o, que o Brasil, vamos dizer assim, é, foi autossustentável, né? Foi descoberto as grandes jazidas de petróleo, que é o pré-sal, que é considerada uma das maiores jazidas do mundo, né? equiparado, gente, as jazidas é, da, do mundo árabe, onde tem a maior concentração de petróleo. E essas jazidas do pré-sal foi descoberto e houve uma crise internacional do petróleo, porque, gente, ninguém fala nisso. Foi no início do governo Dilma que custava um barril de petróleo 142 dólares e hoje custa apenas 32 dólares, ou seja, na hora justamente que o Brasil se autoproclamou se auto autossustentável na produção de petróleo, aconteceu essa grande crise, essa, esse debate que ninguém esconde e que hoje claramente... né? as ações do Lava Jato, é, foi provado apenas um ressarcimento de 1 bilhão e, e 40, 450 milhões, quando o prejuízo alcança 96 bilhões de perda do mercado, quando há uma desvalorização de 112 bilhões, quando há uma, uma demissão de, de 2 milhões de, de empregos, pessoas que perderam os empregos na cadeia produtiva da Petrobras, você veio a me dizer que isso né, que tá, foi certo? Não foi certo, gente. Não foi certo. Né? O prejuízo está grande mesmo. Aconteceu isso. Né? Não foi bom para o Brasil. Não foi bom. Infelizmente, foi bom. Agora, hoje, para minha surpresa, mais uma notícia aí. O, o general do Exército, Antônio Mourão, que disse que se ele não resolver o problema... Os militares podem voltar Mas lembrar, o general Mourão, já, vamos dizer assim, é, indicando a leitura de, do escritor José Veríssimo, né? filho de Érico Veríssimo, um dos maiores escritores do Brasil, que era gaúcho, né? o autor do, do livro Olhai, Os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo, do regionalismo, né? da época do regionalismo, do modernismo, da literatura brasileira. Então, José, Ver, José Veríssimo, que é um, um grande escritor cronista, mas, em todos os jornais hoje, está dizendo, respondendo a Mourão, gente, os militares roubavam, a ditadura roubava muito, só que era proibido apurar. Né? Todos os coronéis que tomavam a conta das estatais, muito roubo está sendo descoberto em todo canto agora do Brasil, né? mas ninguém fala nada, e fica uma sociedade, vamos dizer assim, com... Né, com um discurso extremamente equivocado, falta de esclarecimento para dizer que os militares vão resolver o problema do Brasil, sabendo que os militares não têm competência para isso. Já provaram que não têm competência, passaram mais de 20 anos no poder e não resolveu o problema do país, só agravou. Né? E a gente vive um clima de democracia, gente. O debate é horizontal. Não tem essa de um superior, de um, um, juiz, um juiz se achar mais importante do que qualquer cidadão. Na democracia, o debate não é vertical, de cima para baixo, nem de baixo para cima. É horizontal. As pessoas são iguais, os cidadãos são iguais. Nós somos os donos da, da nação, embora que a, nossa, a nação está se perdendo, né, por causa deles. Né? Mas o povo, eu tenho certeza que vai retomar a democracia, principalmente agora em 2018, para o ano. Quero registrar também a presença do... Dos, dos alunos e colegas do Face, amigos do, da rede social, como Edna Silva, de, de Bahia, Maria do Carmo Bellarmino, lá de Princesa, é Edjane Silva, Sérgio Roberto, Elizabeth Lopes, é Sérgio Soares, grande companheiro Sérgio, lá do Mário Andreasa, da cidade de Bahia, é Elaine Oliveira, e. E o Dene Paulino, que é a minha, a nossa querida, né, Dene Dene de Batista, né, a nossa cabeleireira que faz tonalização no meu cabelo, corta-me direitinho. Obrigado, Dene pelo prestígio aí na rede social, minha querida. Foi muito bom, viu, encontrar com vocês e agora com a nova, vamos dizer assim, o um novo salão, né, lá no, na praia, lá pertinho lá do, do Bessagril. Gostei demais, Dene um abraço aí para o meu amigo Batista, né? de longas datas, né? amigo de 30 anos, meu amigo Batista e Dênin, dois grandes cabeleireiros de João Pessoa, né? de Champa. E também registrar a presença da nossa querida baiense, cabedelense, né? Geane Dark, Rodrigues da Silva Silva, nome grande, né, Geane? Um abraço, Geane. E José Lise e Rosane, que é uma grande companheira. Briga nossa, advogada, atuante, então é isso, minha gente, é dizer que, é, que nós, boa noite, Jeane, é dizer que, que né, o Brasil vive em momentos difíceis, né, parece que a classe média está adorando esse governo Temer, né, que está destruindo os direitos né, sagrados, né, os direitos sagrados dos trabalhadores, né, Servidores públicos estão tá numa situação muito difícil Congelamento mesmo de salários né? E, e também, minha gente É que a da, da insegurança Generalizada, pelo amor de Deus Na Paraíba Mais de 600 assaltos Embora que a polícia a militar, o governo, a secretaria Está faz, fazendo o possível Mas se um, instalou um novo cangaço aqui na Paraíba Mais ou menos, alguns cronistas dizem isso Ainda, não, ainda não, não tenho apurado isso, não é, não é, ainda não é o certo. Mas a polícia, ela, ela age, ela atua mesmo. Né? A insegurança é justamente a falta de mais apoio, né? de mais polícia. É, a Paraíba só tem 300 delegados. A Paraíba é para ter 700 delegados, minha gente, não 300. urge urgentemente, o governo do Estado fazer o um novo concurso de delegado. Atenção, senhores e senhoras, atenção, alunos, né? concluindo o curso dele se preparem o governo do Estado, eu acredito que no, no, próximos, no próximo trimestre do início de 2018, vai anunciar um concurso público para, para, a, polícia, para a Polícia Civil de Carreira, né? para o cargo de delegado de carreira. Então, vocês já se preparem para vocês passarem aqui no, no, no concurso público, que vai acontecer. Eu acredito que vai acontecer, porque somos apenas 300 delegados, onde... A Paraíba precisa de 700 delegados. E vocês sabem né, que não, né, o, quem faz o relatório, quem conclui a investigação, quem encaminha para a justiça, é a presença da autoridade, vamos dizer assim, da autoridade que representa o, o poder judiciário dentro né, da investigação policial, que é, o, que é o delegado responsável pelo relatório e encaminhamento para iniciar o processo penal então, gente, na Paraíba precisa de mais delegados, precisa de mais agentes. Né? Em Pernambuco, absurdamente, um número de 5 mil assassinados e homicídios, pelo menos aqui na Paraíba, Paraíba ainda, ainda está ainda controlado, graças a Deus, e graças à atuação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da própria Secretaria de Segurança, do Estado, né? é responsável pela organização da segurança do Estado. Então, mas na, em Pernambuco, gente, é uma coisa absurda, né? Alcançando uma, uma cifra de 5 mil homicídios só no ano de 2017, minha gente. Pelo amor de Deus, é a volta da pistolagem, da os bandoleiros estão de volta, né? Cadê o faroeste, né? Você pega os filmes, os filmes do, do velho oeste do Americano, as pessoas matavam com maior facilidade Todo mundo andava armado, Está em Pernambuco Porque não é possível Não sei com é a justificativa mesmo do governo de Pernambuco Em, em, em tentar convencer a população Que o estado está seguro Porque 5 mil assassinatos Minha gente é, é um absurdo no estado de Pernambuco É um absurdo Somente este ano E o Anânia não terminou ainda é, é uma lástima Quero registrar também, os colegas interagindo, a minha querida né, carioca, Márcia Albuquerque, da Maria Mercante Brasileira, né, que é de Bahia, mas está lá no Rio de Janeiro, nosso querido Leandro Vasconcelho, grande advogado da região da Zona da Mata Norte Pernambucana, Cessa Batista, um abraço, Cessa, Elzinha Silva. Todo mundo entrando aqui, conectando com a gente, já faz 22 minutos. Então, em resumo, praticamente é isso, minha né, gente. Né? Então, a, o Lava Jato foi instalado, houve um grande mídia, muita mídia, muito aparecimento de um juiz, Sérgio Moro, né, que só perseguiu né, o pessoal ligado ao, ao, ao PT, quando foi provado que os partidos, dos partidos políticos estão é tá em quarto lugar, o, o principal da corrupção é o PNDB. Né? O PSDB está na frente do, do PT, o DEM está na frente do PT, todos estão no poder agora. Né? E, e essa questão da Petrobras, minha gente, pelo amor de Deus. Será que as pessoas não entendem? Ora, no início de Dilma, repito, um barril de petróleo custava 142 dólares e hoje está custando 32 dólares. Ou seja, houve uma mudança, uma queda muito grande, uma crise de petróleo muito grande, muito grande. E agora, né, aproveitar esse, esse Lava Jar para para entregar mesmo né, o petróleo que era nosso, as grandes petrolíferas do, do mundo inteiro. Né, o pré-sal foi vendido. Tivemos um prejuízo da desvalorização de 112 bilhões, graças ao Lava Jato. Aí a mídia está dizendo, não, foi a corrupção. Não peraí. não souberam apurar, porque já vi muitos crimes sendo apurados, muitos crimes de corrupção, de improbidade, e não precisou de quebrar o Estado, não precisou de emitir 2 milhões de pessoas na cadeia produtiva do petróleo, não precisava disso. Que tipo de justiça é essa, onde vai ser apurado um crime e comete um crime de lesa pátria, que é 2 milhões de desempregados, minha gente, por causa justamente da desvalorização da perda da Petrobras, no mercado, alcançando a 96 bilhões de dólares, onde foi pedido 38 bilhões de ressarcimento e foi comprovado que só, só podia ser devolvido um, de, de corrupção, 1 bilhão e 450 milhões, onde nós tivemos praticamente uma né da maior empresa do Brasil, de todos os tempos, que é a Petrobras, de 112 bilhões. Né? Essa responsabilidade né, foi de quem gente? Né? Um processo mal feito, um processo mal feito, um processo que não foi respeitado o devido processo legal onde a mídia, né, onde a mídia, a elite, não é a intenção de derrubar o PT do governo, de Dilma, né, destruiu e está aí, né, tá aí o restado, né, a Petrobras destruída, aí vem moro, né, uma, uma pessoa que, é, que poderia ser um juiz imparcial não poderia ir lá na Petrobras dar palestra não, se ele está julgando a Petrobras, não tinha não já, já se viu um juiz é, conv, é, entrar numa casa onde tem pessoas a serem condenadas a serem julgadas ele não pode ir na casa de uma pessoa ser julgada, ser condenada por ele mesmo, e jantar, e almoçar, e palestrar. Né? O mínimo, o mínimo de, de raciocínio, de argumentação jurídica, falta né, ao moro, de ir, no, ir numa casa de, de pessoas que tá está julgando, e da opinião, e da sugestão. Isso é um absurdo, né? Só mesmo no Brasil, dos nossos dias, que, que há uma, vamos dizer assim, as pessoas estão quebrando aí o... É, exacerbando né, os direitos das autonomias dos poderes, né? Quero uma, uma, dar um abraço aqui a Dalvinha de Bahia. Boa noite, Dalvinha, da Dalvanice, que eu liderança lá do, do São Bento, é, nos prestigiando também na, aqui na rede social. Então era isso, minha gente. Depois de 25 minutos de conversa para com vocês, meus amigos e minhas amigas, da grande João Pessoa, né? dos amigos de Lucena, da Praquê de Lucena, de João Pessoa, de Bahia, de Santa Rita, da Zona da Mata Norte, do Sertão, que nós estamos fazendo muita amizade também por lá, e todos os amigos espalhados, meus familiares lá em Brasília, né que estão tá nos acompanhando nessa transmissão ao vivo da rede social. Então, muito obrigado. Quero dizer a vocês a, da minha felicitação, é, vamos dizer assim, a, a esse grande momento que vai acontecer no dia de 18, 19 e 20, repito, nas defesas das sustentações orais, das monografias dos alunos concluídos do curso de Direito, da Facet de Timbaú, Pernambuco, com qual sou o coordenador e professor orientador, e vai dar tudo certo, Michel, vai dar tudo certo. Então, boa noite para vocês e obrigado pela atenção. Se Deus quiser, até outra oportunidade.